Em dia de leilão, a azáfama começa cedo no Centro de Desenvolvimento Agropecuário de Évora. Os criadores transportam borregos, mas também ovelhas, cabras e cabritos, para a última venda antes da Páscoa. É a altura do ano em que a carne de borrego é mais procurada. Como se aproxima a Páscoa e, de facto, a tradição de, em Portugal e no Alentejo é comer-se o borrego pela Páscoa, estou na expectativa de que, de facto, o preço seja covardeativo. O que é que seria um bom preço, na sua opinião, por quilo? É pá, por quilo aí dentro dos... entre os 3,5€ e os 3,80€. Já seria um bom preço de, de venda? Paga as despesas, pelo menos paga as despesas e o trabalho que nós temos. Os fatores de produção uh, aumentaram significativamente. Podemos estar a falar em 35%, 40% de produção. Depois, temos uma situação que é muito importante, nós temos um preço garantido de fim de linha, de fim de produção. Estamos sujeitos aos leilões. E no leilão, como em todas as partes, eles, são, eles variam, -se, ou oscilam bastante. Hoje poderá o mesmo borrego valer mais 4 ou 5 euros do que num leilão anterior ou, ou no futuro. Em termos de negócio, o borrego está com um preço que me parece favorável, parece muito bom, embora os fatores de produção, como toda a gente sabe, tenham subido bastante e a escassez de pastagem devido à seca também afetem todo, todo o negócio. que é que têm em termos de preço? Uh, preço por quilo, entre os 3,5€ e os 3,70€. E esse preço é suficiente para cobrir as despesas e ainda ter... Para cobrir as despesas é, para cobrir as despesas é devia com O aumento dos fatores de produção devia andar perto dos 120 euros por um borrego desta dimensão, um borrego de cerca de 30 quilos. O negócio dos borregos até não estava a correr mal, mas a subida dos custos de produção está a obrigar os criadores a fazerem contas. E há já quem fale em eventuais prejuízos. A subida dos preços. Ao, pagos ao produtor, não acompanhou nem de perto nem de longe a subida do, dos custos de, de produção, dos fatores de produção, estamos a falar de gasóleo, estamos a falar de adubos, estamos a falar de rações, estamos a falar de, de, de mão de obra, estamos a falar de, de oficinas, estamos a falar de tudo isso que o preço do feste disparou 50%. Nós precisamos de ferro, fazemos cercas, fazemos corrais, fazemos tudo isso, etc. Quer dizer, todos estes pequenos promenores que as pessoas tudo isso está a carregar as contas de cultura de uma maneira absolutamente assombrosa. Portanto, neste momento, o é um negócio, quer dizer, pode até no limite estar que saber dentro no de prejuízo. E não, não, não, não seria de admirar que isso acontecesse aqui no Alentejo, neste momento. Mas não são só os fatores de produção a atrapalhar a rentabilidade do negócio. A seca, que persiste, também está a prejudicar o setor. Não chove nada há um mês e, portanto, as pastagens caíram todas neste período. Está a começar a fazer muito calor, principalmente aqui no Baixo Solentejo, no sul do país. Está a começar a fazer muito calor e, portanto, não há pastagem disponível para alimentar os animais. Portanto, estamos a começar a vender os animais. Esse aporte de animais ao mercado veio retrair um bocado a procura e estamos aqui numa fase de indecisão, porque também já há muito borrego nos engordadores para serem acabados, para serem levados para o mercado. Eu espero que os preços possam manter quase equivalentes. Penso que vai estar um bocadinho mais baixo o mercado em termos de preço. Em termos de volume, não sei, estamos na crise que estamos, não é? Todas as pessoas estão a retrair, o borrego não é habitualmente um produto de eleição. Apesar das dificuldades, os criadores de ovinos teimam em não abandonar o um negócio e esperam por melhores dias. 2, 125, fechado.